Você está no canal Resumo Biográfico, e essa é a série. Quem foi? Manuel Deodoro da Fonseca foi um militar e político brasileiro, primeiro presidente do Brasil e uma das figuras centrais da proclamação da República no país. Nascimento, 5 de agosto de 1827, Marechal Deodoro, Alagoas. Falecimento, 23 de agosto de 1892, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Cônjuge, Mariana da Fonseca, de 1860 a 1892. Mandato presidencial, 15 de novembro de 1889 23 de novembro de 1891. Formação, Real Academia Militar, de 1843 a 1847. Irmãos, Hermes Ernesto da Fonseca, Severiano Martins da Fonseca, Hipólito Mendes da Fonseca,